Relatórios de sustentabilidade focados nas ODS da ONU. A Manege Bem, unida com diversas iniciativas e organizações, está trabalhando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para a resolução dos principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, existem no total 17 ambiciosas e interconectadas metas. Erradicação da pobreza. Fome zero. Saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Igualdade de gênero água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes parcerias e meios de implementação. Com a coleta de dados, a estruturação de cadeias produtivas e a educação profissional no campo, a Manege Bem é capaz de trazer esses benefícios para a sociedade, ajudando diferentes organizações e empresas a atingirem suas metas de sustentabilidade e a produzirem relatórios baseados nas ODS. Quer saber um pouco mais? Entre em contato com a nossa equipe.